Campeão em número de procedimentos, o implante de silicone reina soberano no mundo das cirurgias plásticas. No Brasil, ele é a segunda operação mais realizada, ficando atrás apenas da lipoaspiração. Mas, para além dos seios fartos e redondos, exibidos com orgulho por quem fez a cirurgia, as redes sociais têm sido tomadas por umas imagens um pouco diferentes. Eu tô meio desacreditada. Que eu coloquei, que eu deixei um médico colocar dentro do meu corpo. Esse aqui que tá dentro de mim durante esse tempo todo. Eu fiquei sete anos com ela. São próteses retiradas e cicatrizes exibidas com tanto orgulho quanto os peitos turbinados. E essas imagens mostram um movimento que está crescendo, o de mulheres que desistiram do silicone e querem voltar para o natural. Então, se você está pensando em tirar a prótese, ou mesmo, se você tá querendo colocar, mas quer entender mais sobre como isso pode te afetar no futuro, fica aqui que eu vou falar o que você precisa saber antes do esplancha do silicone. Mas antes, se inscreve também no canal e dá um like nesse vídeo. Isso faz com que essa informação chegue para mais gente. Sim, tem aumentado o número de mulheres tirando o silicone. No Brasil, o número de cirurgias de esplanche quase dobrou de 2015 para cá. E são muitos os motivos que explicam a retirada das próteses. Arrependimento, adaptação, mudança de ideia ou mesmo a suspeita de risco à saúde. Mas calma, não é porque você tem uma prótese que está sujeita a algum risco e precisa sair correndo para o centro cirúrgico. E isso me leva ao nosso primeiro item, entenda o seu real motivo para o Splash. As articulações, queda de cabelo, insônia, fadiga são alguns dos muitos sinais do que tem sido chamado de doença do silicone pelas pacientes. E embora não haja uma comprovação médica que relacione o silicone a esses sintomas, muitas mulheres dizem que seus corpos ficaram mais saudáveis depois do explante. Eu fui em três médicos diferentes até conseguir um que pudesse realmente fazer a minha cirurgia. E, e aí foi em 2018 que eu tomei a decisão, mas somente... Em 2019, que eu pude tirar as próteses, eu decidi realmente retirar por questão de saúde. Eu acreditava que poderia melhorar e recuperar minha saúde e tive a indicação de uma reumatologista. Todos os sintomas que têm sido chamados de doença do silicone podem indicar outras coisas. E não existe ainda a comprovação científica que ligue o silicone a esses sinais. E a ásia, que é uma doença autoimune que pode ser desencadeada por qualquer tipo de prótese, é muito, muito rara assim como o risco de um câncer por causa do silicone. Então, se você está mal e desconfia da sua prótese, vale consultar médicos e especialistas para entender se é mesmo ela que está te afetando. Assim você não se submete a uma cirurgia em vão. A gente tem que esclarecer para ela que pode ser que a gente tire a prótese e ela continue sentindo, porque pode não estar relacionada à prótese também. Segundo, estética também é motivo. De tempos em tempos, é um novo tipo de corpo que é levado ao padrão do que é bonito. Curiosamente, é sempre o corpo que não representa a maioria das mulheres. Uma hora é o peitão, na outra é o peito pequeno e a bunda grande, de repente é a magra, depois é a gostosa curvilinha, depois a marumbada. Esse padrão acaba nos influenciando. Hoje eu consigo olhar para a Larissa lá atrás e observar que Eu fui muito influenciada pela mídia, eu olhava para o silicone e achava bonito, admirava em outras mulheres. Para nossa sorte e nosso mérito também, a gente está vivendo um movimento de aceitação do corpo que nos ajuda a gostar da gente como a gente é. Não se sinta mal porque colocou um silicone lá atrás e agora acha que isso não tem nada a ver com o seu corpo você mesma. Mas entenda se a vontade de tirar o silicone não está escondendo uma outra insatisfação com o seu corpo ou até uma sensação de que você tem que tirar já que tá todo mundo tirando. Mas se você já considerou tudo isso e tá certa que vai fazer o splunch, o próximo item é importante para você. Terceiro, não compare seu peito de hoje com de anos atrás antes do silicone, muito menos com de outras mulheres que fizeram a cirurgia. Quando você coloca a prótese, a pele do peito estica, então, é possível que ela fique mais flácida depois do esplante. Dependendo da, do tempo que ela fez a, a cirurgia, vai depender se ela engravidou se ela amamentou, se ela ganhou peso ou perdeu peso, porque isso aí também vai interferir na formação da mama, do formato e do tamanho. O esplante, ele é um processo físico, ele é um processo mental. Então, a gente precisa, as mulheres que estão optando pelo esplante, elas precisam estar mentalmente... Muito bem preparadas e fisicamente também, né? Costumo dizer: você tem que estar prepa tá preparada para o pior. Você pode tá, ter um resultado que não vai ser tão bom. Mas se o peito natural diante do silicone não volta mais, como vai ficar o meu peito então? O que dá para ser feito? Quarto, próximos passos. Tem mulheres que preferem tirar o silicone e não colocar mais nada, deixando o peito exatamente como ficou depois da cirurgia. Mas saiba que se você quiser, dá para fazer alguns procedimentos. Um deles é a mastopexia, que é tipo uma correção de mama em que se tira o excesso de pele que fica após a saída da prótese e dá uma levantada no seio. O outro é a lipoenxertia. Nesse caso, a gordura de outra parte do corpo é retirada e usada nesse peito. Para grandes volumes é mais difícil, porque primeiro a gente tem que ter uma quantidade maior de gordura para injetar. E depois que justamente, igual você mesmo perguntou, se a gente não absorve uma parte dessa gordura que vai ser injetada pode sim ser reabsorvida. Então o volume final, depois de um certo tempo, ela tende a ser menor. É importante lembrar que é normal ficar com hematomas logo após a cirurgia. A recuperação e a cicatrização também podem ser diferentes para cada mulher. Quando eu penso naquela Larissa que tinha 15 dias de implante, que a mama estava toda estranha, roxa, com pontos, cicatrizes grandes, marcadas, e eu olho para minha mama hoje, para Larissa de hoje, eu só tenho a agradecer, porque eu soube esperar o meu tempo, eu soube enxergar que se eu fiquei tanto tempo com prótese, eu precisaria dar tempo para o meu corpo se recuperar. Por fim, planeje-se financeiramente. Tirar o silicone pode custar duas ou até três vezes o valor de colocar. Isso porque essa cirurgia é mais complexa e até mais demorada. Então, se você tá certa do esplante, prepare o bolso e o tempo para realizar isso. São muitas as coisas a se considerar antes de fazer o esplante, mas o mais importante é não se sinta culpada. Seja por motivos de saúde ou estéticos, é normal se arrepender de decisões do passado, mas não se torture. O crescimento na busca de esplante mostra que muitas mulheres estão vivendo isso e que você não está sozinha. Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele com outras mulheres que pensam em fazer o ou mesmo as que consideram colocar silicone. Não esqueça de se inscrever no canal e deixar também a sua curtida. Essa interação, gente, é muito importante. Porque faz com que esse conteúdo alcance ainda mais mulheres. E se puder, apoie as mina. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.